Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações, edição especial Prêmio Mário Covas 2017. E hoje eu recebo aqui no estúdio Eduardo Henrique de Azevedo, que é representante da iniciativa finalista PitGov SP. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, para falar um pouco com a gente sobre essa iniciativa, que foi até o final aí do Prêmio Mário Covas 2017, o PitGov SP. Bom, você podia falar um pouquinho para nós o que é o PitGov SP, esse nome, para que serve esse projeto, essa iniciativa? É, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o Prêmio Covas é um grande prêmio que está assim, há muitos anos aqui no governo e ser uma finalista é sempre um sinal que o trabalho está sendo bem feito. E entrando um pouquinho no PitGov, a gente criou um programa lá em 2015 com o objetivo de aproximar governo de soluções que estavam sendo criadas por startups. Então a gente entendeu que o governo, para que ele pudesse inovar e melhorar os serviços públicos, ele precisaria conhecer quais são essas novas soluções. E, ao mesmo tempo, startups, ou seja, empresas com base tecnológica e escaláveis, que estão sendo criadas a todo momento, têm criado soluções que muitas vezes podem ser aplicadas ao governo. Então, por que não unir esses dois mundos, unir essas duas possibilidades e criar um programa para que a gente, como governo, pudesse conhecer essas soluções, selecionar as melhores e testá-las visando melhorar os serviços públicos. E como que funciona essa conexão que o PitGov-SP proporciona entre o governo e as startups? É um, um ativo muito grande que eu acho que o governo tem e que o programa tem mostrado é que a gente tem vários desafios. Então o governo ele tem diversas atividades e para melhorar o serviço ele tem vários desafios. Então a gente dá um primeiro passo na hora que a gente criou o programa que foi Entender quais são os desafios que o governo tem. Então, quais são as novas tecnologias, quais são as áreas do governo que são prioritárias para o governo e precisam de novas tecnologias. Então, a gente faz um trabalho com várias secretarias. Na primeira edição, a gente fez com educação, saúde e com uma área que a gente chamou de facilidades ao cidadão, que envolve o Poupa Tempo, o Acesso a São Paulo e Fundo Social de Solidariedade. Uhum. Definimos com eles 35 desafios e publicamos esses desafios. E aí, com esses desafios, as startups poderiam criar soluções mais direcionadas para um problema já existente, que ao mesmo tempo várias empresas têm criado soluções que não atendem a um público que não tem muitas é, muita aplicação no mundo real. E aí com o programa a gente conseguiu mostrar para elas quais são os desafios do governo e elas aplicaram. E aí teve um edital de licitação, de chamamento público, desculpo, que foi aberto, ficou durante um mês. A gente abriu o edital lá em setembro de 2015, ficou aberto durante um mês, recebemos 304 propostas. Depois selecionamos 15 delas para um evento em que eles se apresentaram no Palácio dos Bodeirantes, então foi um momento de pitch, daí que vem também o nome. O pitch uhum. é uma apresentação rápida, de, breve, em que você tenta convencer o seu interlocutor a fazer uma próxima conversa, a se reunir com você. E isso é muito comum no mundo das startups, eles fazem para, para investidores. E a gente trouxe, em parceria com a Associação Brasileira de Startups, que foi nossa parceira na primeira e também agora na segunda edição, esse modelo para que o governo entendam essas soluções, possam aprimorá-las, podem testá-las no mundo real, que são é os nossos nossos desafios, nosso ambiente, e aí dando certo, depois a gente imagina quais são possibilidades de contratação dessas soluções. Então o governo, ele pensa o desafio e coloca assim para as startups, né através do chamamento público, é, esse desafio para que eles apresentem as soluções conforme é, os estudos deles, assim é. Exato. Como que tem é. acontecido essa essa jogada, assim, das startups com o governo? Eu vou mostrar um exemplo que eu acho que pode ser interessante pra gente exemplificar isso. E foi até uma das soluções que tiveram maior sucesso na primeira edição. É, o Poupa Tempo, lá em 2015, ele tinha alguns canais de atendimento no site, no portal do Poupa Tempo, no Cidadão SP, no telefone mas ele queria ter um canal mais ágil e fácil de se comunicar com a população, visando a agendar os serviços e diminuir o tempo de espera nos poupa-tempos. A partir disso, ele detalhou exatamente, eu tenho diversos canais, atendo isso no número de pessoas, faço agendamento agendamentos e eu queria melhorar os serviços. E aí uma empresa que tinha um chatbot, que agora é bem mais comum, mas lá em 2015 quase ninguém sabia o que era um chatbot, aplicou falando que faria um atendente virtual inteligente, que ficaria tanto no Facebook, Messenger quanto no portal do Poupa Tempo, e a partir do momento que as pessoas entrassem no site, com menos de dois minutos elas conseguiriam entender todos os serviços que estão disponíveis, entender quais são os postos disponíveis e de agendar seu serviço. Então, a gente não sabia que a gente precisava era de um chatbot, mas a gente sabia que a gente precisava melhorar o nosso serviço Então, a partir de um desafio bem definido pelo Poupa Tempo, uma empresa que estava um, acabando de ser criada, na época tinham três pessoas, conseguiu aplicar, conseguiu desenvolver junto com o Poupa Tempo esse chatbot e hoje ele faz, em média, 2 milhões e meio de de mensagens são trocadas e aproximadamente 400 mil agendamentos por mês, o que é um número que representa mais de 30% dos agendamentos do Poupa Tempo hoje. É, e, é, e é legal também que isso muda até a relação de trabalho, né? porque agora é uma máquina que está fazendo isso, né? As pessoas devem até se apaixonar pela máquina, achando que é um atendente é super do engraçado. outro lado, né? É Deve super ser. engraçado, porque mais de 10% das pessoas que completam o um serviço de agendamento mandam ou obrigado ou até Deus abençoe para um robô. Então sabe. elas não percebem que é um robô, então é uma tecnologia que tem atendido desde a classe A até a classe E, tem atendido todas as pessoas de maneira igual e tem funcionado super bem. Então, a gente vê que o programa traz um valor para o governo e para a melhoria dos serviços públicos. E isso é um processo de inovação, né porque não só por transformar aquele processo de atendimento, adotar novas metodologias, novas tecnologias, né e mas como que é inovar no setor público? A gente fala de Estado, Estado, Status, é quase que o, o antagonista do... É, do, do próprio termo inovar. É, como que tem sido esse processo para vocês que estão trabalhando no PitGov, que estão interagindo com essas startups e com esses desafios de governo? Como que vocês têm, vindo, têm visto é, esse processo de inovação dentro do setor público? É Exato. Inovar, como você falou, é muito difícil mesmo. A gente vê que o, as pessoas no governo têm muita gana de inovação. Eles buscam muitas inovações. Muitas vezes faltam um meio de como fazer isso. E aí, o que, que a gente tem aprendido é que, no começo, quando a gente pensou o programa, lá em 2015, é, a gente pensou em diversas formas, muitas interessantes, e outras não. E tem sido um aprendizado muito interessante. A gente vê que os gestores públicos na ponta, eles querem encontrar novas soluções, querem contratar melhores serviços, querem trazer essas inovações para dentro do governo. Você falou que as empresas, startups olham até a oportunidade de trabalhar com o governo como é, uma forma de fazer a diferença. E isso pode estimulá-las a participar dessa concorrência como é o PitGov a enfrentar esses desafios. E depois a gente já teve uma <coughs> PitGov número 1, um, né, já teve empresas que entraram, ofereceram uma solução e depois que eles ofereceram a solução, você acha que essa visão se concretizou com eles, eles continuam se vendo como um potencial, é, vamos dizer assim, redutor dessas dores e é, facilitador da vida do cidadão, eles têm interesse de continuar trabalhando com o governo, como que vocês têm visto isso? Exato, é, igual você falou, nós fizemos lá em 2015 a primeira edição, em que a gente lançou os desafios em setembro, fez o evento de apresentação das soluções em novembro de 2015, depois teve um duro período de testes, a gente aprendeu bastante com esses quase dois anos de teste e algumas das nossas hipóteses foram validadas. E aí, a partir desses, principalmente desses dois aprendizados, essas duas validações, nós construímos a segunda edição. E foi incrível porque na primeira edição a gente teve que buscar as áreas, explicar um programa, mostrar. Sempre fica receoso de inovar, Eu já estou fazendo meus processos, vou continuar fazendo eles. Essas três áreas principalmente se mostraram abertas dispostas a testarem. Então, nós fomos procurados por outros órgãos do governo, querendo trazer soluções, querendo encontrar novas soluções, desenvolver nossos trabalhos em conjunto e mostrou que do lado do governo existe essa abertura para se relacionar e se capacitar, que os gestores públicos, no momento que eles trabalham com essas novas metodologias, eles se capacitam estão mais preparados para atender as demandas da população. E quais são os requisitos dessas startups para poder participar do PitGov? É porque uma startup não é uma empresa só de tecnologia, né? Exato. Tem uma diferença. Quais são esses requisitos? O, essa sempre é uma grande discussão. Inclusive está sendo discutido no em termos federais a criação de uma legislação específica para startups. Mas enquanto ainda não estava consolidado, a gente definiu dois pré-requisitos. Tem que ser uma empresa com o CNPJ já constituído, porque se ela vai trabalhar com o governo, vai assinar um convênio com o governo, tem que ter um CNPJ. Uhum. E nessa segunda edição nós colocamos um CNPJ até sete anos ou seja, não queremos grandes empresas, ela já tem outras formas de se relacionar, de mostrar soluções para o governo. E trabalhando com empresas nascentes de até sete anos, nós conseguimos delimitar esse ambiente do que é uma startup nesse nosso programa e uhum. atender os pré-requisitos que a gente definiu. E quais são os benefícios da parceria, tanto para os gestores, quanto para esses empreendedores que é, se envolvem, no PITGOV e, por exemplo, ganham o, o concurso do PITGOV? Vou começar do lado do governo. A gente entende, de maneira geral, três grandes benefícios em grupos. O primeiro, que é conhecer novas soluções, conhecer novas metodologias, novos métodos e ferramentas para melhorar os serviços públicos. O segundo, que é essa etapa de capacitação, trabalhando com novas metodologias, trabalhando com novas visões empreendedoras, trazendo essas pessoas para desenvolver parcerias em conjunto. E um grande terceiro que é isso, utilizar dessas parcerias para melhorar os serviços públicos. Então, uhum. tem casos em que o governo não gasta um centavo, ele é uma plataforma e ele consegue melhorar os serviços públicos. Então, esses para, para os gestores, para o governo, são os três principais ganhos que a gente identifica. Já do lado das startups, tem um primeiro que é, ganhar impacto e escala, trabalhando uhum. com o governo, você atinge milhares e milhões de pessoas, e pessoas que muitas vezes você não conseguiria atingir de outras formas. Tem um segundo, que é se capacitarem nesse relacionamento com o governo, então se você tem uma solução de educação, ou se você tem uma solução de saúde, se você quer atingir a população, de alguma maneira você tem que se passar por um serviço público. Uhum. Então, capacitando, entendendo quais são os meios, as formas de contratação, são um ativo muito grande que o programa proporciona para quem tem esse interesse legítimo. Mais uma questão que tem a ver com a forma da relação das startups, as diversas startups, já aconteceu na edição anterior, ou mesmo nessa agora de novembro de 2017, de startups que apresentaram soluções depois se unirem em outros projetos, porque tem uma coisa, quando você coloca o desafio, é... Diferentemente de quando o governo, é, lá na cúpula, toma decisões, pensa soluções Que é uma decisão completamente centralizada Ele começa a se apoiar na inteligência social Que existem nos diversos grupos que estão aí na, na sociedade envolvidas E que veem os problemas por diferentes perspectivas Com certeza Como que você vê isso? Ela pode ocasionar, tem ocasionado? Os problemas de governo são muito complexos Muitas vezes não é um pedaço sim da solução que vai conseguir resolver. Então a gente tem estimulado que as empresas muitas vezes se juntem, consigam oferecer um sistema ou mesmo uma solução mais completa para o nosso desafio, com essas diferentes perspectivas, trazendo à sociedade, que aí a partir disso conseguiríamos de fato resolver o problema e melhorar os serviços públicos. Na edição de 2017, novembro agora, que teve, que desafio chamou a atenção? ou que teve mais procura ou mais participação de startups? Na primeira edição a gente teve, na área de educação, foi muito forte também. Então uhum. tiveram soluções, muitas soluções na área de educação. A gente até selecionou algumas bem interessantes, que duas ainda, ainda estão sendo testadas. Então, quase dois anos depois, algumas ainda estão nos fases finais de testes. E na segunda edição também a gente colocou a educação de novo e foi a área que mais teve apresentação de soluções pelas startups e a principal foi uma, um desafio da, tecno, da Secretaria de Educação, que era como que a tecnologia pode favorecer para aprimoramento dos... como a tecnologia pode melhorar a educação no sentido de apoiar os alunos, apoiar os professores, melhorar também a gestão da secretaria. Então foi um desafio um pouco mais genérico, e aí a gente teve quase 30 soluções apresentadas para esse mesmo desafio, e a gente acabou selecionando três de aspectos bem diferentes. Uma uhum. que faz o contato com a família, que troca mensagens. Uhum. Uma outra que ajuda os alunos a melhorarem os resultados de matemática através de jogos interativos. E uma terceira que melhora e trabalha a parte tanto da escrita, quanto da leitura, quanto da escrita de livros também. Bom, Eduardo, nosso tempo está acabando. Eu vou dar um minutinho final aí para você falar de forma livre a respeito aí do Pitigov. Já que a gente fala do Prêmio Mário Covas, né, que tem o intuito de inspirar as pessoas, talvez... Um possa ajudar a inspirar as pessoas que que nos ouvem a, e as, a, até as startups a se proporem a pensar soluções para o governo? Acho que o Petit ele foi criado lá em 2015 e ele tem inspirado cada vez mais tanto startups a criarem soluções quanto outros órgãos de governo. A gente acredita que esse movimento de inovação aberta em que o governo se relaciona com startups tem sido cada vez mais comum. E claro que o Prêmio Maricovas é um grande canal não só de validação, mostrando a importância do projeto, mas também de divulgação. Então, uhum. conversas como essa e outros momentos de divulgação para que cada vez mais gestores conheçam o programa e que cada vez mais startups também ou empresas criem soluções para trabalhar com o governo. Tem sido um, muito bom ver isso acontecendo e eu acredito que são momentos assim em que pessoas diferentes com ideias diferentes trabalham em conjunto, que com essa diversidade é super importante para a gente que crie inovações e inovações que atendam a população. Tá bom, Muito obrigado, Eduardo, aí, pela participação. Parabéns aí, pela, pelo, pela iniciativa, pelo chegar como finalista no Prêmio Mário Covas e se ver no Prêmio Mário Covas lá na frente e outras atividades de inovação que tenhamos por aí. Muito obrigado, muito obrigado a todos. E agradeço a você também que nos acompanhou mais um programa Conversações, edição especial do Prêmio Mário Covas 2017. Até o próximo.